Salve, rapaziada! Feijão aqui na área. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí pra você. Espero que você esteja bem. Se você tá procurando aí uma renda a médio prazo aí, dependendo do seu aporte, até longo ou curto prazo, você achou esse vídeo e eu vou te mostrar que eu acho muito mais seguro investir em futebol do que investir na Bolsa de Valores. É óbvio que eu parto do princípio de que eu gosto muito mais, acompanho muito mais futebol, acompanhar as empresas. Então, pra mim, é 100 vezes mais fácil, 100 vezes mais tranquilo. Eu vou mostrar para você um mercado muito pouco explorado, que é para você fazer uma renda aí diária, beleza? É, 1 ou 2% ao dia aí você consegue fazer com alguma tranquilidade, beleza? Lógico que seguindo uma gestão de banca, você nunca vai pôr todo o seu capital em um único investimento, tá bom? Mas vamos lá para o mercado. Bom, esse aqui é o site da Bet365, que é a corretora que eu uso. A gente vai pegar hoje o jogo do Palmeiras, Série A, jogo do Palmeiras Internacional, Aqui, beleza. E o mercado que a gente vai pegar é o mercado de escanteio. Então, a gente vai vir aqui em criar aposta, escanteios. No segundo tempo, a gente vai selecionar a gente vai selecionar o Palmeiras, mais de zero. Então, o que, que esse mais de zero significa? Se o Palmeiras tiver um escanteio no segundo tempo, a gente já consegue pegar 3%. Então, vamos imaginar que a gente coloque aí, sei lá, Mil reais, você consegue fazer 30 reais aí no seu dia com alguma tranquilidade. Palmeiras só tem que ter um escanteio. Então vamos desenhar os cenários. Primeiro, Palmeiras é internacional, Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, é, precisa ganhar o jogo para se manter na liderança. Então vamos desenhar os cenários para o segundo tempo. Se o Palmeiras virar perdendo ou empatando, para a gente é ótimo, que o Palmeiras vai para cima e vai buscar esse gol, por consequência, vai conseguir um escanteio. Se o Palmeiras virar o jogo ganhando, a gente também é ótimo, porque o Internacional vai para cima, vai dar espaços, o Palmeiras também, provavelmente, aí vai conseguir um escanteio. Mas isso é só um, é, um feeling, tá? Isso é só uma, uma impressão. Como que eu faço as minhas análises além dessa impressão? A gente baseia as estatísticas. Então, a gente vai vir nesse site aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição, é, futebol.com. E quais são as médias de escanteios do Palmeiras? Quando o Palmeiras joga em casa, a média de escanteios dele é de 6.8, quase 7. Ou seja, a gente tem o cenário que a gente desenhou, que o Palmeiras vai buscar esse, esse gol, vai buscar a vitória, por consequência, vai buscar um escanteio. E a média do Palmeiras é de 7 escanteios quando joga em casa. Então, você entende que a gente está fazendo uma análise de... de ah, eu acompanho o campeonato, eu sei como é que está o momento, o Palmeiras precisa ganhar e, além de tudo, tem a estatística. Por isso que a chance da gente errar é muito, muito pequena, beleza? Curtiu o vídeo, já sabe, daquela aquela moral. Curte, compartilha, manda para os amigos. Esse é o melhor mercado para quem está pensando aí em médio a longo prazo. Fechado? Valeu, aquele abraço.